Ah, o Em Geração de hoje vai conversar com a professora Vanessa Dutra. Ela é tutora do projeto PET Civil. Olá, professora. Tudo, tudo bem? bem? Prazer recebê-la. Professora, primeiramente, o que é o PET Civil? O PET é o Programa de Educação Tutorial. Ele é um programa do governo vinculado ao Ministério da Educação. E ele visa, então, investir alunos que estejam no ambiente universitário, de forma que esses alunos trabalhem nos três pilares da universidade, que são pesquisa, ensino e extensão, e também beneficiar os alunos a, a graduação como um todo. No caso do PET Civil, que é o grupo que eu tutoro, é o grupo vinculado ao curso de Engenharia Civil. Como o PET Civil colabora para a melhora do ensino dentro da Escola de Engenharia? São vários projetos que eles desenvolvem, uh, visando uh, principalmente os alunos de graduação, uh, trabalho conjunto com esses alunos que estão no curso de engenharia civil, sendo que eles focam uh, projetos, tanto como cursos de, de aprimoramento, diversos tipos de cursos de aprimoramento para os alunos da, da engenharia civil, cursos bem simples, como é o caso do Excel, como cursos mais específicos, como é o caso de uh, AXIS e, e F2, que são Uh, programas que podem auxiliar, então, o desenvolvimento, de o desenvolvimento de disciplinas da área de estruturas. Atualmente, o, o, o curso que eles estão ministrando e tem sido muito buscado é o Revit, que envolve a questão de gerenciamento, de construção. Além disso, eles desenvolvem pesquisa. Uh, Alunos eles podem trabalhar em laboratórios, né? eles, eles são incentivados a trabalhar em laboratório de pesquisa, ou então também realizar pesquisa de grupo, atualmente a gente está desenvolvendo um estudo do currículo da engenharia civil, como os currículos são desenvolvidos fora da nossa universidade, dentro do baí, país ou fora do país, inclusive, para que se faça essa coleta de informações e se possa trazer então para a gente fazer uma melhoria do nosso curso, fazer comparação de como é realizado em outros locais, poder fazer né, um levantamento dessas informações, hum, publicar nos, nos eventos próprios do PET, hum, Além disso, eles realizam competições, como é o caso da competição de catapultas trebuchet ou então da ponte de madeira ponte de madeira balsa, que é o objetivo é então, atuar com os alunos que estão no início do curso, eles já começam a realizar projetos, interagir com, com alunos que estão um pouquinho mais avançados no curso, de forma a se motivarem a permanecer no curso de Engenharia Civil, já que muitos então... Uh, não se encontram né nesse período de adaptação aí com diferentes disciplinas de cálculo, física muitas vezes até se decepcionam pelo curso porque tinham uma intenção e encontram aqui outra então dessa forma, com essas ferramentas eles conseguem uh, se aproximar um pouquinho mais de, de, de algo um pouquinho mais prático que se aplique então os conceitos que eles estão vendo ou vão, vão estudar nos próximos anos quem pode integrar o PET Civil? No caso específico do PET Civil, são os alunos vinculados ao curso de Engenharia Civil. Atualmente, a URGS, as outras instituições de ensino também têm grupos PET, mas a URGS contém 16, possui 16 grupos PET. Alguns deles visam exclusivamente a determinados cursos. Foram projetos montados por professores desses cursos e tem também outros PETs que são multidisciplinares, que envolvem mais de um curso ou cursos que são noturnos, por exemplo. Mas no caso específico do, de engenharia civil foi montado no contexto do curso de engenharia civil e, portanto, é para alunos desse curso que sejam alunos da URGS. E como pode fazer para se inscrever no PET civil? Nós temos seleções praticamente semestrais que acontecem. Uh, toda vez que um aluno uh, veterano ele sai, abre então a oportunidade para um, um novo aluno entrar ou um aluno que não pode pode não ter uh, se adaptado ao sistema do grupo ou que uh, tenha outras intenções de, de trabalho às vezes ele ele sai até mesmo uh, não é a maioria é né, uma minoria que sai antes de ficar pelo menos uns dois anos mas uh, aí abre então a gente divulga a seleção o grupo divulga a seleção Facebook, no site do próprio grupo, e os alunos se inscrevem, é feita uma seleção com uma série de fases, né? inclusive um, inscrição de grupo, entrevista com professores do curso, e aí então é feita a entrada de outros, de novos alunos que, que, que pertencem ao, ao grupo, então. O que te chamou a atenção no projeto para ter o interesse de tutorar, então, para decidir? O PET civil, ele está completando 25 anos, né? então quando eu era aluna de, aluna de engenharia civil, eu conhecia o PET, ele tinha uma outra proposta na época, né? ele, ele visava muito mais a pesquisa do que, os outros, do que as outras áreas, do que a extensão, do que o ensino, mas naquele momento em que eu estava fazendo graduação, eu já estava, quando houve a, a seleção, eu já estava inserida num laboratório de pesquisa, mas eu tinha colegas que eram que eram bolsistas do PET, que atuavam, eram PETianos, né? E eu, então eu conhecia aquele projeto desde aquela época, eu sabia do, das atividades que eram realizadas e, e como eram realizadas. E, e logo que eu retornei para a URGS, depois de, de ter trabalhado em, em outra universidade, eu uh, eu vi em vários momentos, em várias situações, em vários eventos, em vários acontecimentos da universidade, a presença dos alunos atuando, trabalhando, motivando o, o, a participação de outros alunos de graduação e eu me senti muito motivada assim a, a incentivar o grupo, conhecer o grupo e quando houve então a... a a saída do último tutor anterior a, a mim, uh, eu fiquei sabendo então que haveria a abertura do, teria a abertura de, de seleção para tutor, eu me inscrevi e, e acabei sendo selecionada e então tô tutorando o grupo desde, acho que foi junho do ano passado, agora fa fazem 12 meses. E para os outros professores que têm interesse em tutorar a parte civil, como eles devem perceber? Uh, a seleção geralmente acontece de de seis em seis anos, a não ser que o professor uh, selecionado saia anteriormente por algum motivo pessoal ou, ou, ou enfim, ou por motivo de trabalho. Então, uh, é feita uma nova seleção, uh, tem um. Uh, um grupo, então, que nos acompanha em todas as nossas atividades no, na, na Prograde, né? Tem o CLA também que, que nos acompanha, que é o um grupo de acompanhamento, uh, que faz todo esse processo de seleção de novos tutores, de acompanhamento dos trabalhos, de avaliação do nosso do trabalho desenvolvido. E todo e qualquer professor que que, que seja vinculado ao curso, que não tenha uma bolsa de pesquisa, já pode pode tentar participar da seleção. Como você mesmo comentou antes, a UFRGS possui 16 grupos do PET. Qual o diferencial do PET Civil para a Universidade? Ah, bom, em primeiro lugar, o PET Civil ele foca no curso de Engenharia Civil, né? ah, ou seja, o, o grande benefício que se tem de termos um PET no curso de Engenharia Civil a própria o próprio curso que que tem benefício. Né? Uma vez que os alunos vinculados a esse programa e recebendo bolsa para atuar nesse curso, eles focam completamente as suas atividades na melhoria do curso, na melhoria do, do ambiente de estudo, de pesquisa, de extensão. São pessoas, são alunos com... Ótimas uh, capacidades, né? Super capacitados, direcionando os seus esforços para a melhoria do, do, do ensino, pesquisa e extensão do curso. Então, o curso só tem a ganhar, né? Além disso, como profissionais, os, os estudantes que participam do PET, quais vantagens eles ganham no mercado de trabalho? Em primeiro lugar, uh, é um grupo de, de alunos que já vem atuando em conjunto desde os primeiros semestres. Né? Então, o aluno que participa de um programa, assim como outros programas que, que existem na universidade, um aluno que participa do, do PET já é um aluno diferenciado porque ele já passa a trabalhar em grupo. Ele, ele entra em contato com ambientes que não estando no grupo ou não estando fazendo algo, né? ele não, não teria essa oportunidade. Então, uh, o aluno muitas vezes chega na, na, na graduação, e o que é o natural, né sem conhecer uma série de ferramentas, sem conhecer uma série de caminhos. E essa interação que acontece de aluno para aluno, quando tu uh, coloca uma atividade para ser cumprida, e essa atividade é cumprida, né? a qualquer custo, digamos assim, não vamos realizar essa atividade. Tu acaba tendo que, que, que resolver coisas e, e problemas, e pequenos problemas e pequenas demandas que te formam como pessoa e como profissional. Então, eu acho que esse é o grande benefício que o, que o PET traz. Né? Quais atividades são realizadas hoje no PET? Hoje são mais de 25 projetos que são, que são realizados. Eu não tenho... Agora a lista de todos eles, infelizmente, não, não tem, mas são diversos cursos, são diversas competições são, é participação do URSS, portas abertas, é uh, pesquisa, uh, a própria extensão, uh, enfim, é uma série de atividades que, que, os, que os, todo, toda oportunidade que o aluno vê, que o, que o o Petiano vê que seja uma oportunidade de trazer novidade, de trazer conhecimento para os alunos do curso que estão desenvolvendo, realizando o curso de Engenharia Civil, são trazidos. São, com certeza são mais de 25 projetos que estão em andamento ao longo desse ano. Né? Já para o ano que vem, a gente sempre se reúne uma semana de trabalho, faz um projeto de trabalho para ser desenvolvido no ano, que tem que ser enviado para o MEC, uh, e busca ser, se, se finalizar, ser cumprido, né? e no final do ano então é feito um relatório de todas as atividades desenvolvidas, o que a gente conseguiu fazer, e é nessa linha que todo ano segue o, o projeto do PET, né? o grande projeto do PET tem. O PET é um projeto de âmbito nacional. O PET civil aqui da UFRGS tem contato com os outros PETs uh, pelo Brasil. Uh, existem uh, algumas formas de, de, de dos grupos se encontrarem, né? Algumas conferências que são feitas. A, a primeira delas é, é o que chamamos de InterPET, é a reunião que acontece mensalmente de todos os PETs da da URGS. Então, nesse momento tem uma... Um, uh, é um momento de conversa, um momento de, de, de informação para os alunos do que cada um cada grupo está fazendo, quais são as atividades envolvidas, quais são as experiências já adquiridas. Depois, também tem o SulPet, que é a reunião de todos, esse acontece uma vez por ano, é a reunião de todos os pets do Sul do Brasil. Nesse momento, os diferentes pets de os três estados se encontram, levam seus projetos, apresentam seus projetos, participam de grupos de discussão, levantam, então, informações que podem ser trazidas para o nosso espaço. Tem também o Enapet, que é uma reunião uh, a nível nacional de todos os pets no Brasil, é um, é um, é um congresso bastante grande, né? uma reunião bastante grande de PETs, de experiências das mais diversas áreas, mas em específico o PET da Civil, os PETs da Civil do Brasil também se encontram no, no seu congresso, digamos assim, específico, onde todos os projetos que são direcionados ao curso da Civil são levados para esse evento e aí então acontece uma troca de informações, várias novidades trazidas para o nosso curso vieram de lá, como foi o exemplo do, do MOLA, do kit MOLA, né? os alunos ficaram sabendo num evento desse, se trouxeram para cá a ideia, conseguiram através de doações de professores, alunos da comunidade acadêmica, comprar nove kits que estarão chegando agora na metade do ano e serão kits que serão utilizados em disciplinas da área de estruturas para melhor entender o, o comportamento estrutural, né? do que eles estão equacionando matematicamente. Então, nesse contexto, o, o, o grupo PET, em específico da Civil, ele tem muito a ganhar em cada um desses eventos que ele interage com outras realidades. Ele ganha, ele aprende, ele pode trazer, então, para os colegas, para os alunos, levam para os colegas para participar a informação. Obrigada, professora. Eu, e de hoje fica por aqui. Até a próxima.